Uma das perguntas que eu mais ouço é, Garcia, o que eu posso fazer para que seja mais fácil alcançar os meus objetivos? Afinal de contas, como a numerologia pode me ajudar? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Numerologia Real. Tem dias que nós acordamos desanimados, nós refletimos sobre os percalços da vida e acabamos nos questionando se estamos realmente fazendo as escolhas certas e se as apostas que nós estamos fazendo na vida são é, realmente as melhores opções. É, o comportamento humano ele é muito complexo. E parece que para algumas pessoas tudo é muito difícil. Parece que todas as escolhas levam a problemas previsíveis, enquanto para outras pessoas parece que tudo cai do céu. Né? O universo conspira ao seu favor. Qual será o nosso poder de escolha final? Né? Até onde vai a nossa liberdade de escolher? Então é hora de despertarmos das ilusões e de assumir as suas responsabilidades para começar a criar uma vida verdadeiramente livre. Né? esqueça um pouco essa visão kármica roubada do budismo pelo esoterismo de nova era, que se baseia na realidade dos sete pecados capitais, essa crença de lei do retorno, e reconheça que a sua vida atual é a soma total das suas escolhas passadas, passadas nessa vida, né? não em outras, e é consequência dos seus hábitos contínuos, na verdade. No livro Príncipe, escrito e dedicado por Maquiavel para Lourenço de Médici soberano de fato da República Florentina durante o Renascimento Italiano, em um dos seus trechos ele diz que ou se trata bem as pessoas ou as destrua completamente. Resumidamente, Macavel descreve na realidade o que a crença misticamente chamada de karma, ou lei do retorno, significa. Né? Ou eu sou indulgente, ou eu devo ser totalmente destrutivo, porque se eu não for tolerante, se eu vivo ofendendo as pessoas, se eu vivo prejudicando as pessoas de alguma forma, uma hora ou outra elas vão se vingar. Então, o dano causado a alguém deve ser tal que a vingança não possa ser temida. E eu não estou fazendo nenhuma apologia à maldade. Né? Ao meu ver... O valor dessa frase está na maneira particular de Maquiavel de ver o mundo. Né? O príncipe nos mostra como é o mundo quando visto sem filtros, de uma perspectiva incitamente moral e decadente. Né? É uma das tentativas mais realísticas e irônicas possíveis de definir as virtudes do ser humano quando ele quer alcançar os seus objetivos a qualquer custo. Né? Então, não importa o quanto as circunstâncias possam mudar, as passagens do príncipe são caracterizadas por uma natureza humana governada pela inconstância, pela ganância, pelo medo e pela lei do interesse próprio. Né? Seria o karma, quase como nós vemos hoje. Se você vai fazer mal a alguém... Se você vai prejudicar alguém, tenha certeza de que você não vai ter que se preocupar com a reação dessa pessoa. Né? Todos nós temos nossas fraquezas, todos nós temos as nossas inibições. Deus não castiga ninguém, o universo não castiga ninguém. Pessoas sim castigam pessoas, pessoas vivas prejudicam outras pessoas. Né? Fraquezas e inibições são comportamentos e habilidades que precisam ser tratados na nossa personalidade. E essas características podem ser comparadas a um joguinho de videogame. Né? Quando você começa a jogar a um joguinho de videogame, aí, algumas ferramentas estão disponíveis para você e outras não. Né? Elas precisam ser adquiridas e você vai adquirindo essas, essas ferramentinhas, essas armas, à medida que o jogo avança, né? conforme você aproveita as oportunidades e conforme o seu grau de preocupação em se preocupar com as próximas fases que virão. Então, a grosso modo, Imagine que cada letra do seu nome é uma ferramenta que você tem disponível e que as letras faltantes no seu nome de nascimento representam as ferramentas que não estão disponíveis e que devem ser aprendidas ou dominadas. E corrigir nossas fraquezas e minições faz parte de um aprendizado que leva à evolução do ser humano. Não é que devem ser aprendidas. Ninguém tem obrigação de aprender nada, na verdade. Mas é claro que se você puder dispor do máximo de habilidades possíveis, você também vai poder ser capaz de lidar com qualquer evento ou situação que se apresente com muito mais facilidade, obviamente. Então, é muito importante entender que na numerologia real, na numerologia moderna, diferentemente do que se acredita na numerologia mística, na numerologia cabalística, pitagórica e a tal numerologia kármica, o que é chamado de lições kármicas pela numerologia antiga, e mítica, na realidade não são lições, não são castigos ou obrigações, são necessidades que cada um de nós possui individualmente e que nos permite tor tornar aí, as nossas vidas muito mais fácil e prática, né? muito mais prazerosa. Então entenda que o desenvolvimento pessoal pela numerologia não tem absolutamente nada a ver com essa história de encontrar a si mesmo, a numerologia é sobre criar a si mesmo. Todos Sofremos por nossas ilusões e somos assombrados por imagens que nós inventamos para substituir a nossa realidade na verdade. Então é muito difícil falar em karma se... sem que alguém acabe associando o karma aquelas questões espirituais, místicas ou mesmo religiosas. Né? Repare que é só falar em dívidas ou em lições kármicas que as pessoas já entendem como uma punição que ela carrega né, por supostos erros cometidos e que ela nem sabe quais foram, sequer quando foi, né? mas você acredita que está sendo realmente punido. Se uma coisa supostamente tem uma função corretiva e evolutiva, nada seria mais justo então do que quando eu, que quando eu estiver sendo punido, que eu ao menos saiba pelo que eu estou sendo punido. Né? Porque se não for assim, não tem nenhum efeito corretivo. É só um castigo cruel, né? um adestramento. Se eu sei pelo que eu estou sendo punido, eu tomo ciência do que estou fazendo de errado e eu aprendo. né? Então eu tenho a oportunidade de me corrigir. E muito provavelmente eu vou evitar repetir esse erro novamente. Se eu não sei, eu vou come continuar cometendo sempre o mesmo erro. Então por aí já cai por terra essa ideia de lições kármicas. A né? função de um castigo é educar. Se não for educar, então é só crueldade mesmo, né? ou tortura. E todo o seu sofrimento é uma superprodução sua. Né? Nenhuma suposta entidade imaginária de um mundo é, à parte está criando alguma dificuldade na sua vida. Ninguém nem nada te obriga a sofrer. Todo o seu sofrimento está na ilusão de que você é alguém ou foi alguém que não existe. O sofrimento é real, mas nós tendemos é, a essa tendemos essa tendência a sofrer por coisas ilusórias. Né? O karma não existe, o karma não é. Não é... Simples retribuição por nossas más ações, como as tradições orientais vêm. Tá? O karma não é um mecanismo pelo qual o universo traz retribuições sarcásticas a alguém por seus erros. É muito difícil convencer as pessoas que uma crença não funciona, porque você não pode contar com a racionalidade para provar leis supostamente espirituais, né? É, usando leis materiais porque são mundos distintos são mundos diferentes, totalmente separados né? por si as supostas leis espirituais não passam de hipóteses irracionais de muitas facetas usadas para dominar e conformar as pessoas né? todo mundo adora a ideia do karma que vai e volta né? é a típica frase conformista que conforta a maioria das pessoas quando elas se sentem injustiçadas e não há nada a fazer se não aceitar uma situação na qual elas não têm nenhum controle né então, a ideia do karma é antiga, o que também não significa que algo tem que ser verdade só porque é antigo. Né? Não é por ser milenar que uma crença vai se tornar realidade. Não é a fé que torna alguma coisa real. É o que muitos chamam de prova da sua existência apenas me provou que tudo isso é apenas uma perspectiva. Estatisticamente, a ideia do karma não chega a ser nem uma, possibilidade, uma probabilidade, sequer uma possibilidade. Né? A numerologia ela é universal, ela é exata. Toda a matéria exata tem que ser exata. Né? Não pode dar brechas a crenças. A numerologia real é isenta de crenças e deve ser precisa, deve ser justa, deve ser correta para ser usada por qualquer pessoa, independentemente da sua fé, da sua crença, da sua ideologia. E é por isso que a numerologia real... Né? Na numerologia real. Aliás, o que os gurus e místicos querem entender como lições nós, a nós impostas pela vida, que não foram aprendidas em vidas passadas, são, na verdade, fraquezas e lições da nossa própria personalidade. E a nossa personalidade não está gravada em pedra. Nós podemos trabalhar a nossa personalidade, nós podemos melhorá-la a qualquer momento. Todos nós, em algum momento, já recebemos um rótulo elegante até né, para a nossa personalidade, como se fosse uma marca de roupa. O dogma das classificações de personalidade é que elas revelam o seu verdadeiro e autêntico. Né, e que, uma vez que você a descobriu, você pode finalmente viver a sua verdadeira vida. Né? Quem aceita essa ideia se apoia na suposição de que a personalidade é uma coisa rígida, engessada, imutável. Mas a personalidade não é fixa. Algumas mudanças ocorrem, naturalmente, à medida que nós seguimos a nossa vida, obviamente, mas nós podemos alterar conscientemente os nossos traços de personalidade. Se assim nós desejarmos, obviamente, né? as suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de se mostrar ao mundo, a sua personalidade, ela é uma coleção de habilidades que podem ser aprendidas, que podem ser modificadas. Pode ser algo muito romântico, muito menos Poético ver os traços de personalidade como habilidades aprendidas, a serem aprendidas, né? Porque nós tendemos a ver a nossa personalidade como a chave para o que nós nos tornamos ou nos tornaremos. Isso é parte do seu problema, aliás, né? Isso é a sua lição kármica, né? Como eu escolho definir como a pessoa é, é o que realmente importa. Então a personalidade não é permanente. Para ser aquilo que eu quero, eu tenho que adquirir as ferramentas que me permitirão seguir nas próximas fases do jogo. Eu então, lembra daquela comparação que eu fiz lá no começo do joguinho de videogame, né? É, a cada fase da vida que eu avanço, eu preciso de mais armas. Eu preciso de novas habilidades que me permitam superar novos e maiores desafios. E a aprendizagem, o crescimento e o desenvolvimento contínuo não são apenas inatos e a nós, né, como seres humanos. Na prática, são esses três elementos básicos que constituem um plano de vida inteligente e sensato. Então, dominar um amplo espectro de habilidades também me torna mais flexível, me torna mais adaptado, aumenta a minha capacidade de mudar o foco mais rapidamente, me permite uma melhor desenvoltura diante das situações imprevistas. Né? Aliás... Essa é uma qualidade que se torna cada vez mais indispensável na nossa sociedade tecnologicamente complexa, né? E cada vez mais idealista, ter as habilidades necessárias aumenta muito as minhas chances de ser bem-sucedido na vida, né? Nós estamos destinados a viver e nos expandirmos. Esse é nosso destino. Então, à medida que eu desenvolvo nossas habilidades, eu descubro mais sobre eu mesmo. Eu aumento a minha autoconfiança. Eu melhoro a minha sensação de bem-estar. Se eu me sinto bem comigo mesmo, se eu estou confiante, é, eu afeto positivamente os outros. Se eu afeto positivamente os outros, eles se sentirão confortáveis e confiantes com a, com a minha presença e com as minhas decisões, ação e reação. Percebeu? Não tem nada de místico. Não é um castigo, não é uma punição, não é algo que foi, deixou de ser aprendido. É a realidade da vida. A é uma maneira que nós temos para nos educarmos conscientemente. A vida é estrategicamente calculada. Nós precisamos abandonar essa visão viciada e tendenciosa de que há um motivo, um plano maior por trás de tudo que acontece nas nossas vidas. né? Tudo tem uma motivação lógica. Nós precisamos sair dessa rotina viciada, abandonar essas velhas crenças, né? Experimente novas ideias, Aprenda que nada está predestinado e que você é capaz de mudar e crescer. Né? O único karma é ficar preso, sendo vítima dos mesmos hábitos e das mesmas da mesma mentalidade repetidas vezes. Né? Ninguém está sendo castigado por erros cometidos em supostas vidas passadas. Ninguém tem que aprender nada que não foi aprendido, que não possa ser aprendido agora. Quem garante que existem vidas passadas, que existiram vidas passadas? Né? Eu me pergunto como alguém pode condicionar a sua felicidade, né? como alguém pode condicionar o seu futuro, a sua vida, a uma especulação. Né? Sim, porque tudo que vem acontecendo no mundo desde 2020 para cá... É, só deixou mais dúvidas né? e também reforço, nos forçou a repensar aí a, a, a, a, o que a felicidade significa realmente. A pandemia despojou muitas, muitas pessoas em todo o mundo da capacidade de aproveitar a vida como nós a conhecíamos. Né? Nós fomos obrigados a nos recolhermos em nossas casas, a nos afastarmos. Muitas pessoas perderam seus empregos e estão até hoje sofrendo para ter um sustento. Né? Milhares de pessoas perderam a vida. Tudo isso é karma? Tudo isso são lições que, devem ser, que nós devemos aprender pelo quê? Qual o erro eu, você, todo mundo cometeu? O que você chama de vida é só uma, uma sequência de atitudes, uma combinação de emoções e sentimentos controlada por uma certa quantidade de informação. Né? Então, desde o momento em que você nasceu até aqui, até hoje, o tipo de família, lar amigos, as coisas que você fez e deixou de fazer, até as dificuldades que você enfrentou... Todas essas coisas estão influenciando você. Cada pensamento, cada emoção e ação vem apenas da impressão passada nesta vida que você traz consigo no seu subconsciente. E é isso que decide quem você é nesse momento e o que você vai enfrentar. Né? A própria maneira como você pensa, sente e entende a vida é apenas a maneira como você assimilou tudo o que aconteceu com você até aqui. As fraquezas e limbições da sua personalidade, né, como são chamadas nas, as supostas lições kármicas na numerologia moderna, na numerologia real, te mostram a sua percepção. Todas as impressões formadas. Eu me tornei quem eu sou hoje por causa do tipo de informação que chegou até mim e da maneira como eu reagi a essas informações. Isso é o karma. Né? Aquilo que causa a vida. Então, nas palavras de Lao Tzu, né? Suas crenças se tornaram seus pensamentos, seus pensamentos se tornam suas palavras, suas palavras se tornam suas ações, suas ações se tornam os seus hábitos, seus hábitos se tornam seus valores, seus valores se tornam o seu destino. Quais são as histórias que você mais conta para si mesmo? Qualquer um pode se beneficiar com simplicidade da numerologia. Né? Quando nós paramos e refletimos com sensatez, sem tomar tomar como verdade os ensinamentos de eras atrás, nós podemos descobrir que nós temos o poder de mudar o nosso destino. Por definição, né, a numerologia trabalha com probabilidade e com a possibilidade de um evento acontecer. Então, nada fora do comum acontece. né? Tudo acontece por uma razão que não é espiritual, nem mística, é racional. Tudo acontece por uma causa por consequência, né? causa e efeito, ação e reação. Mas essa causa e efeito são determinados pela probabilidade, não por Deus, pelo universo ou sei lá por quem. A verdade é que tudo acontece por causa e efeito, mas o resultado sempre esteve sob o seu controle. O problema é que nem sempre... É, nós tomamos o controle sobre os nossos resultados e por isso nós inventamos o karma. Né? Eu digo que o karma é a incompetência mascarada como uma força espiritual. Então o karma é sobre se sentir confortável em vez de reconhecer a dura e fria verdade né de que alguém nos fez algum mal e se safou disso. né Então às vezes as pessoas recebem o que merecem, às vezes elas não recebem, infelizmente. Né? Tudo depende de como cada um reage às situações. Né? Se nós valorizarmos a verdade sobre a superstição, nós poderemos aprender mais sobre como evitar esses problemas no nosso futuro. Né? O sofrimento não é necessário a ninguém. O sofrimento... Nada mais é do que estar ou permanecer na dor, na miséria. O comunalismo sustenta que a escolha mais ética é sempre aquela que produzirá o maior bem para o maior número de pessoas possível. E é também o mediador mais comum ao raciocínio moral, né? É, usado para contabilizar as lições que nós devemos supostamente aprender e a maneira como nós devemos supostamente nos comportar para sermos socialmente aceitáveis. Né? Mas... Como nós não podemos prever o futuro, é muito difícil saber com certeza se as consequências das nossas ações serão boas ou ruins. né E como é explicar valores como justiça e direitos individuais? né Nós não temos como justificar, como explicar isso. Então, nós inventamos o karma e as suas lições. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua companhia. Não acredite no que dizem, tá? Confio. Mas também não confie somente naquilo que você pensa. Se você quiser falar comigo, da sua sugestão, solicitar meus livros gratuitos, todos os contatos estão aí embaixo na descrição do vídeo. Por hoje nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nós nos vemos lá no nosso próximo vídeo. Até lá.